A Ingrid e a Giovana, o objetivo era ela ganhar a prova para poder confirmar a vaga olímpica. Que é a dupla que mais foi medalhista do Brasil em nível internacional. Então, elas tinham que confirmar o resultado delas aqui ganhando a prova. A Ingrid é minha atleta e a Giovana é atleta do ALI. Nós somos adversários em, no, pelo, pelo resultado final de cada atleta e do clube, né? mas a gente trabalha junto.